paisalha, a, a parte traseira dela, e também nós já vamos encerrar esse vídeo, e vamos ao vídeo Olá, Boa tarde tudo todos, sou Maurício mococa hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, da continuação do vídeo que foi posto no canal ontem, hoje nós vamos mostrar uma o veio também de água, como elimina esse veio, como tira esse veio debaixo de uma cama. Nós estamos aqui com no risco, nós já riscamos aqui, ó. Aqui está até marcado já do outro vídeo. Aqui está o veio de água. E Então nós vamos fazer uma demonstração hoje. O vídeo de hoje, eu quero que o pessoal preste atenção nele. Que esse vídeo... Não tem nenhum vídeo ainda publicado aí em canal nenhum, nem televisão, nem lugar nenhum. Então ele é um vídeo muito importante. Aqui uma área grande aqui para em nada. Então a... Aqui nós fizemos desenho aqui, ó espécie de uma cama, não sei se dá para ver aqui na... Não sei se vai dar para ver mais ou menos no vídeo mas eu acho que dá para ver mais ou menos aí no chão que tá arriscado um quadrado mais ou menos de 2 por 3 então agora eu vou passar para o Edson gravar e nós vamos começar o vídeo e lembrar o pessoal que esse vídeo aí é um vídeo esse vídeo é um vídeo inédito o pessoal que usa vareta então prestar atenção aí que as varetas são capazes de muita coisa essas varas elas são Praticamente são as varas iluminadas, então nós vamos fazer um comando agora de novo Nós vamos pedir, vara iluminada, procura um veio de água, me dá a direção dele ó, Um passo, dois passos, três passos, elas já virou para a direção do, do veio Você deu o terceiro passo elas já te indica a direção que você vai andar Então o que, que vai acontecer, eu vou andar nessa direção a hora que chegar em cima do veio ela vai cruzar aí ela cruzou pode ver que o veio está aqui embaixo tá aqui então aqui está o veio esse veio segue para lá então se você for pegar por exemplo é furar algum poço lá naquela parte que ele segue lá mais tarde pode secar aqui não se você furar aqui vai dar água e se esse veio estiver debaixo da cama, você vai ter um problema muito sério. Essa energia telúrica da água, ela é prejudicial à saúde. Como eu falei no vídeo de ontem, o vídeo que foi postado agora sábado. Ela é muito prejudicial à saúde. E muita gente dorme em cima de veio de água, tem problema sério e não sabe o que tem. Então é uma coisa que ninguém ensina por aí. E se as pessoas quiserem aprender um pouco sobre isso aí, é só entrar no Google lá e pesquisar a lá, radicesia. Lá vai aprender com radicesia. Isso é uma coisa muito antiga. E é válido até hoje. E também essas varas, também elas serve para caçar minério. Além de caçar água, você caça minério com ela Você caça ouro, você caça diamante, você caça ferro. que tiver perdido. Então, mas esse, o vídeo de hoje, o objetivo não é esse dela caçar minério hoje. O objetivo hoje é falar desse veículo que tem aqui, porque se fosse chegar para marcar um poço até e ano ele vai furar ele aqui, aí o cara vem e constrói uma casa, quer dizer, mesmo que não fura ele, o cara chega aqui nesse terreno aqui, porque isso aqui é um loteamento, o cara chega aqui, faz uma casa aqui e faz um quarto bem rico, esse cara não vai ter saúde boa. Agora.. Então, vamos fazer uma demonstração que é o seguinte, já foi feita ela ontem, mas não vamos repetir la hoje Que é para o pessoal ver que tem como tirar esse veio de baixo de alguma coisa Se o cara descobrir ele, que tá, ele está embaixo da cama, tem como tirar Essa pedra magnetita aqui, ó, pode filmar bem perto Pode filmar mais na perna Isso aqui é uma pedra magnetita, ela é magnetizada então tá dando para o pessoal ver aí que os pregos estão pendurados nela ela é uma pedra que ela, de um lado ela é positiva do outro lado ela é negativa então esse lado tá, os pregos é o positivo, o lado que está de trás aqui é o negativo nós vamos um pouquinho em cima agora nós vamos voltar da onde nós começamos aqui nós vamos fazer um pouco rápido porque isso aqui é um, é um reprise do, do que foi feito ontem o pessoal que viu o vídeo ontem já viu esses detalhes então ó varionica. procura um veio de água então vocês vão ver aqui ó um dois três ela não achou veio para lá mais vamos voltar aqui para nós fazer porque comei ó varionica. procura um veio de água então ó, um dois três elas não me jogou lá. Elas marcou na direção bem o contrário. Então se eu quiser achar outro veio de água aqui, eu vou ter que andar reto lá para perto daquele barranco lá. Ó. Então agora, mesmo assim, eu vou virar para o lado ali que está o lugar. Elas não marcou para cá, elas marcou outro veio lá para diante lá. Então aqui, ó, aqui está o veio, agora filma bem perto, bem pertinho mesmo. Bem perto mais, mais, mais, mais, para chegar perto e filmou só embora então aqui aqui está o veio essa, essa pedra que está em cima do veio não deixa a energia dessa água subir porque os dois não combinam se a pedra está aqui em cima a energia não sobe se eu tirar a pedra que eu, o Edson agora vai filmar eu vou tirar a pedra para o outro lado ó, eu vou tirar ela pertinho aqui ó, tá aqui, a pedra tá aqui, agora eu vou pegar as varas e vou passar em cima do veio, de água, as cruzou, pega a vara mais perto, bem mais perto para ver as varas cruzando, aqui as varas cruzou, por quê? Porque eu tirei a pedra, então eu acho que dá para o pessoal entender aí o que que aconteceu, se eu tirei a pedra, essa energia da água está subindo de novo. Se eu pôr a pedra, a pedra para ela. Então se a pessoa não tem como arrumar uma pessoa para tirar esse veio de baixo, a pessoa no mínimo arruma uma pedrinha dessa e põe em riba do veio. Porque a energia da, da, da magnetita é menos prejudicial do que essa aqui. Não que não, não, é, não é prejudicial à saúde também, que é também. Só que ela é bem menos da metade dessa. Vamos dizer que uma parte em 10. Agora, o que vocês vão ver agora, eu garanto que muita gente não viu ainda. A maioria do pessoal que vê meus vídeos nunca viu. Pelo menos eu penso assim. E se tiver algum aí que, que já viu meus vídeos que consegue fazer pode fazer o um comentário aí e entrar em contato comigo eu vou tirar esse veio daqui eu vou tirar esse veio debaixo da cama eu vou tirar esse veio para outro lugar então ele, ele não vai ficar mais debaixo dessa cama então agora nós vamos, nós vamos mudar, o, mudar o jeito aqui ele vai de lá agora vocês vão prestar atenção que as varas estão tá cruzadas agora eu vou arrastar esse veio esse veio vai sair do lugar que está com as varas iluminadas eu vou tirar esse veio daqui agora esse que eu vou fazer agora vocês nunca viram na televisão em lugar nenhum então é bom o pessoal prestar atenção e saber o poder que tem as varas iluminadas e qual é o poder da mente? Então, aqui, ó. Agora a câmera vai pegar em mim. Eu vou vai focar aqui nas varas. Eu trouxe ele até aqui, ó. praticamente eu já tirei ele fora da cama então eu vou mostrar aqui agora para vocês sempre perto senão não, não a minha voz é um pouco pouca senão ela não pega muito então vocês vão ver agora ó, que eu vou pegar as varas aqui e vou passar em cima de onde eu risquei ó, tem um X no chão lá ó. a câmera está gravando o um X as varas vai cruzar em cima desse X ó. as varas cruzou em cima do X eu trouxe ele até beraninho a cama aqui, ó. Não, não, não saiu 10 centímetros fora dela. Bem beironinho. Agora, eu vou caminhar lá na onde tava o veio. Então vocês vão perceber que aquele veio que tava lá não tá lá mais. Ó, eu vou caminhando reto. Vou parar em cima do veio. Ó, aqui não tem veio mais. Se você furar o poço artesiano aqui agora, ele dá seco porque eu tirei daqui então o que vocês estão vendo agora vocês nunca viram na televisão em lugar nenhum e, então, e outro é muito importante só teve uns dois ou três homens no mundo que fez isso até hoje eu acho que eu sou o quarto isso é no mundo não é no Brasil não se vocês procurarem estudar pegar no Google lá procurar estudar artesias vocês vão saber que isso aconteceu que havia homem com capacidade para isso tem até hoje que tem eu. Então, eu vou continuar caminhando. Nada, as horas não fechou. Agora eu vou voltar para cá e vou caminhar daqui. E vou caminhar daqui. Não, agora eu vou fazer outro comando. Vou fazer o seguinte, vou fazer um outro comando. Variônica, procura um veio de água. Me dá a direção dele. Um, dois, três ela já virou para lá agora, será que elas vai marcar no veio velho? ou na onde eu puxei ele de dentro debaixo da cama para outro lado isso nós vamos fazer o teste agora vamos filmando e fazer o teste então eu vou caminhar aqui eu vou passar em cima, onde o Edson já pisou aqui aqui é o lugar que estava marcado velho. não cruzou aqui aqui não cruzou, que é onde nós é marcamos primeiro agora nós vamos lá onde eu puxei ele as varas cruzou, vamos voltar de novo que o Wesley estava longe demais, não chegou a pegar ó, vocês vão prestar atenção que a hora que eu chegar nele a vara cruza, por quê? porque o veio agora tá aqui ó. esse veio agora tá aqui, se você for furar o poço artesiano, você vai furar aqui ergue é ela na mão, regue tá é ela na mão para cruzar tá cruzado em cima do veio. Agora eu vou mostrar mais um detalhe ainda para vocês, que é muito é muito importante ainda também. Esse veio tá aqui. Eu tirei de lá, eu tirei ele de lá, pus ele aqui. eu vou tirar ele para mais longe da cama um pouquinho. Vamos dizer que aqui tivesse uma parede que passasse aqui, ó. Eu ia jogar ele embaixo da parede. Então agora eu vou puxar ele mais um pouco para trás então vocês veem que a vara está cruzada em cima dele agora presta atenção que eu vou para trás então eu trouxe ele para cá ó. eu trouxe ele mais mais um metro para cá então aonde ele estava aqui beirando a cama ele não está mais também então eu acho que está dando para o pessoal entender aí. eu puxei lá debaixo da cama para cá e puxei daqui para cá aqui ele está aqui ó ele está aqui Agora está um metro longe da cama, porque se tivesse uma parede aqui, eu já tinha jogado herbeirando a parede para cá. Então daqui não tem mais nada aqui, ó. Posso andar aqui tudo agora. Aqui onde está a cama não tem mais nada. Não tem jeito nenhum mais debaixo dela. E nem mineral, nem área de conflito não tem. Porque se tivesse uma área de conflito aqui, eu, eu saberia também que as antenas. A área. A... Oh, Vamos precisando de cima delas aí se tivesse uma área de conflito aqui eu também eu saberia mas aonde está os veios de água não tem área de conflito, a área de conflito aqui está tudo ali para lá e esses vídeos aí também de área de conflito aí eu tenho feito elas também tem, tem vários vídeos explicando sobre eles então o que que acontece aqui debaixo da cama não está mais aqui verão na cama onde eu puxei a primeira vez que eu trouxe ele para cá e veio não está mais agora ele tá aqui ó agora se eu der um comando de voz vamos supor daqui mas pouco eu estou mais ou menos por aqui ó eu peço para a vara iluminada procura um veio de água me dá a direção dele ó um dois três tá as vara já pendeu para lá então é só eu andar na direção que está lá ó eu tô na retinha do lugar dele ó a hora que eu chegar em cima, ela cruza. E outra, eu andei rápido. Ó. As varas já cruzou. Se eu andar para frente, as varas descruza Se eu voltar para trás, a hora que chegar em cima, elas cruzam. Então, eu acho que deu para o pessoal entender. Outra coisa. Não tem ninguém que fez esse vídeo até hoje. Esse é o primeiro vídeo que vocês vão ver. E talvez seja o último. Porque não é um vídeo que você pode também estar tá fazendo todo dia. Outra, você trazer esses vídeos de um lugar para o outro, dá um, dá um desgaste de energia do cérebro incrível. O desgaste é grande. Porque é a energia do nosso cérebro que desce no comando das varas. E dizer aos amigos aí que se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho aí para receber os novos vídeos. E logo a gente vai ter mais um vídeos bons. E vamos ao próximo vídeo. Pode é ligar? a bolinha do meio, viu?